Olá, boa noite! É, mais uma vez estou eu invadindo aqui a o Instagram da Essentia. Hoje a gente vai fazer uma live com o Dr. Gustavo Vilela Meu nome é Ana Maria, eu sou diretora comercial da Essentia Pharma e eu tô aqui com a Clarissa. Meu nome é Clarissa, eu sou farmacêutica, sou diretora de pesquisa e desenvolvimento e do grupo Essentia, né? E hoje a gente vai falar com o Dr. Gustavo, Sobre o uso da suplementação na prática clínica Oi! Olá, Oi! Gustavo! Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo! Primeiro de tudo, eu quero te agradecer por Eu te agradeço pelo convite tão honroso de falar com vocês aí Eu acho que vai ser bem bacana o papo As perguntas que a gente fez aqui, eu acho que vai, é, vai ser útil para muita gente Espero que sim! <risos> E aí? Então, doutor Gustavo, também muito obrigada pela sua participação, é, por dividir todo o seu conhecimento, né, pra gente compartilhar e um pouquinho conosco. É, então, para começar, eu gostaria que o doutor falasse um pouco da sua trajetória na medicina, né, como tudo aconteceu e qual foi o seu interesse por inserir a medicina integrativa na sua prática clínica. Ah, bom, minha formação foi uh, em medicina, foi na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto E depois fiz residência médica em clínica, hematologia, banco de sangue, transplante de medula óssea Que são as doenças do sangue, nas né, leucemias, os linfomas, câncer do sangue E esse foi meu caminho de, de formação principal, né? E a partir dos últimos 12, 13 anos, eu... Tive uma coisa minha, desde dentro de mim, assim, que me chamou mesmo para ir buscar outras outros estudos, outras formas de pensar, de analisar os pacientes, de tratar. Foi um chamado interno que aconteceu em mim naturalmente. Veio aos poucos, assim, foi um interesse meu espontâneo. Curiosidade Sim. própria. Então, eu tinha um pouco de frustração porque eu ia nos congressos, né, e... e... Você até hoje é assim. Se vai no congresso de oncologia ou de hematologia, eles vão, eles vão estudar o estudo A, um estudo que vai estudar a droga A versus a droga B, né? Tal esquema de químico versus outro esquema de químico. Então fica só nesse tipo de discussão, Qual, quais drogas para o paciente. E você não tem uma discussão além disso, né? Da célula, do estilo de vida, da parte emocional, da alimentação. Então o global fica muito longe das discussões deles lá. Então eles ficam meio frustrados. Era uma era uma era uma, um aprendizado muito mecanicista, assim, de, de drogas farmacológicas apenas, é, é, e para mim era pouco. Então, aquilo, lógico, era importante, mas eu sentia que eu tinha que buscar um pouco mais que aquilo. Então, foi isso aqui, foi, esse foi o meu caminho, Sim. Foi dessa forma. E faz quanto tempo, doutor? Quando ah, tempo isso deve ter uns é, 12, 15... 13 anos já que eu fiz essa mudança, essa busca aí. Então, acho que foi mais ou menos tempo. quando a gente se conheceu. Provavelmente, <risos> né? sim. Porque acho que faz aí uns 10, 12 anos aí que a gente conhece. É verdade. Então, doutor, para o público entender um pouco mais, né, como funciona a medicina integrativa, é, o doutor poderia citar, assim, algum exemplo de alguma doença crônica, como que você visualiza o paciente, como que você trata o paciente, né, para entender um pouco mais né, dessa fisiologia toda, né, dessa grande abrangência que a hum. medicina integrativa tem, né, nessa visão de um todo. Sim. Ah, na medicina integrativa, a gente... E na verdade, isso é, eu não gosto desses termos que a gente acaba inventando. né, Medicina integrativa, medicina complementar, medicina funcional, medicina isso, medicina aquilo na verdade só existe um tipo de medicina é uma medicina só que é o cuidado do paciente né na verdade são, esses rótulos que a gente coloca são rótulos didáticos para a gente compreender um pouco a filosofia mas na verdade tudo isso é medicina né é, é, mas a medicina integrativa ela tem um, uma, um conceito de, de tentar ou a medicina complementar a medicina integrativa tenta bus buscar compreender um pouco mais a fundo a causa das doenças e utilizar técnicas não somente ortodoxas, as técnicas modernas, né, científicas, mas também resgatar técnicas tradicionais, culturais, ancestrais, que também tem um papel importante na cura. Então é uma medicina com uma mente mais aberta para novas, novas estratégias, né? É, então um exemplo, por exemplo, imagine um paciente com artrite reumatoide, que é uma doença autoimune que acomete as articulações, né? E tem dor, deformidades e tal. Então, se você for tratar esse paciente com a medicina convencional, você vai usar anti-inflamatório, corticoide, quimioterápicos específicos, ou agora tem os anticorpos monoclonais, enfim, drogas super modernas, para tentar minimizar aquele, aquela ação inflamatória nas articulações. Isso é a medicina convencional. Né? Ah, se a gente parte para a medicina é, funcional, medicina integrativa, ela vai tentar... Ok, você pode usar essas, esses medicamentos que são válidos muitas vezes, mas eles não agem na causa. Eles agem na inflamação, mas por que está inflamado naquela articulação? Né? Então, a medicina funcional integrativa tenta ir buscar um pouco mais essa causa. Então, ela vai buscar é, modificar estilos de vida, modificar a alimentação, tratar a saúde intestinal, a saúde do fígado. Quer dizer, cuidado, promover a salutogênese, como a gente fala, quer dizer, promover saúde o bem-estar favoreça com que o corpo funcione melhor sem ficar focando naquela coisa da inflamação que os remédios estão fazendo então é uma, uma estratégia mais global uma clínica geral eu digo que é uma clínica geral é mais é, aprofundada né então essa visão que a gente tem não se limitar a minimizar os sintomas e a buscar causas também a gente trabalha bastante com a com os micróbios no né, microbioma do nosso intestino que é importante a exposição ambiental crônica, tóxica, que a gente está exposto hoje, que dá várias doenças. Então, imagine que a tua artrite reumatoide <risos> seja decorrente, por exemplo, de uma questão alimentar que você tem, porque alguns alimentos podem, o imetismo molecular provocar a reação cruzada e afetar a tua articulação. Então, pode ter um fundo é, alimentar, sim. Imagine que a artrite reumatoide <risos> tenha a ver, com, por exemplo, com uma, uma alergia alimentar que você tem e um excesso de mercúrio no teu corpo. Você usar um corticoide, um anti-inflamatório... Qualquer coisa que seja para tratar a inflamação, você não vai corrigir. Não vai corrigir a tua alergia alimentar, não vai corrigir a intoxicação por mercúrio. Então, fica faltando esse complemento a mais dessa visão diferente, que na medicina ortodoxa você não tem essa visão. Então, você buscar uma visão complementar, você somando forças, você tem um resultado muito melhor. Então, essa é a nossa estratégia na medicina integrativa. Sim, sim. É uma visão muito mais abrangente, né? Você fortalece o seu o seu corpo como um todo, você nutre seu corpo como um todo, então você acaba fortalecendo o seu organismo não só para tratar aquela doença, né, mas é, para prevenir uma série né, de, de doenças. Sim. E entrando um pouco nesse caso, assim, de nos casos clínicos, né, o que, que o doutor tem mais recorrência hoje em dia no seu consultório, né, de de casos clínicos, sei lá, é, pacientes que têm é, muita doença da tireoide ou alguma doença mais específica, assim, né? O que, que você vê em comum entre esses pacientes, né? De casos clínicos mais recorrentes, assim, no seu consultório? Olha, a gente atende muitos pacientes que estão com sobrepeso. A gente tem pacientes com dores crônicas super comum. Fibromialgia ou dores articulares, dores musculares, tendinites, é, dores lombares. Né? Essa, essa parte muscula-esquelética é muito comum. A gente tem pacientes com distúrbios gastrointestinais, alergias alimentares, muitos gases, estufamento, má digestão, refluxo. É, isso é o arroz com feijão que a gente vê no consultório. É Muito prevalente mesmo. E o que a gente vê de comum nisso daí tudo... Muitas vezes é erro alimentar. Erro alimentar é a base de tudo isso daí que a gente está falando. Sempre tem alguma encrenca alimentar que a gente tem que resolver, descobrir, detectar e resolver, tratar. Então, a alimentação é a base de toda a nossa saúde e da doença também, eu costumo dizer. Então, essa é a nossa rotina diária. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutora. Aí você está falando que você muda um pouco a alimentação das pessoas. A gente estava conversando sobre isso um pouco antes, né? Assim, que você vai ver ah, a pessoa tem um distúrbio alimentar ou ela tem alguma alergia alimentar. Eu, o que, que pelo menos assim, eu vejo muita gente falando, né? A mudança de hábito, tipo assim, a quebrar aquela é, A pessoa tem um hábito ou ela é sedentária. Como é que você faz para dar esse clique aí, para mudar isso? Na, porque deve ser difícil, né? Você mudar o cardápio de uma pessoa que ela está acostumada a se alimentar de uma forma ou não praticar atividade física. Eu acho que isso deve ser um desafio dentro do consultório. Você conseguir mudar os hábitos? É, é um desafio porque o paciente tem que in, in, ele tem que introspec ele tem que introjetar dentro dele essa motivação para fazer porque a gente a gente é motivado para falar para explicar até para fazer na nossa vida pessoal mas o paciente tem que comprar essa ideia né e nem sempre é fácil né nem sempre é fácil quanto mais idosa é a pessoa mais velha mais uhum. difícil é mudar, mudasse tem lá um, os, os senhorzinhos que vem com 80 anos de idade, tem uhum. as vozinhas que vem desse 50 anos, de idade, comeram errado a vida inteira. Quem é você, moleque, né, para falar que ela vai comer, tá comendo errado a 80 anos, né? Então é complicado tirar açúcar, mesmo. Tirar o açúcar, tirar a farinha, branca, tirar a farinha branca. branca, imagina, ela cresceu ouvindo que isso é era bom para a saúde, né? Então é complicado. Então não é fácil, é um desafio Mudar hábito de vida é uma coisa que depende mais do paciente do que depende da gente Então a minha postura, ela é muito, nesse ponto, ela é muito tranquila Eu já sofri muito com isso, sofri pelos pacientes, por eles não estarem fazendo aquilo E eu carregava para minhas costas a responsabilidade que era deles, né? Então hoje eu estou mais tranquilo Eu falo, olha, a orientação é essa, essa, essa Tipo, esse é o teu o teu, o teu pacote, vai se vira né? Assim, não tem como a gente obrigar ninguém a fazer nada, nem sofrer por isso então eu sou muito, nesse ponto, eu sou nem um pouco paternalista Duas informações e as pessoas adultas, conscientes, têm que entender e fazer aos poucos Claro que a gente pode dar ajuda, né? Dar dicas Não é fácil mudar tudo de uma vez, de uma hora para outra, né? Então a gente tem que fazer etapas é... etapas por etapa, né? Assim, aos é passos, por, passo por passo Então se a pessoa sedentária, ela pode começar a caminhar umas vezes por semana depois que ela acostumar, ela pode fazer uma academia, enfim, ela tem que tentar aos pouquinhos ir mudando o estilo de vida, né? Ela tem que ter essa consciência de fazer isso. E, e... mesmo com a alimentação: é... começar a comer mais salada, mais vegetais, que muita gente não come. Então, aos pouquinhos, introduzir isso no prato, fazer uma sopa com vegetais, com legumes, quer dizer, de alguma forma, introduzir essas, essas hortaliças que, que quando não um está comendo faz falta. Então, tem que ir aos poucos mesmo. Não é fácil é a base, né, doutora? Alimentação, a gente é sabe, talvez é né, mais comprovado que a alimentação ela é a base tanto da saúde quanto da doença. né? Sempre, sempre, sempre. É. Então, eu pegando um pouquinho desse gancho da alimentação, né? É, o doutor poderia compartilhar conosco um processo fisiológico, por exemplo, de uma pessoa que come em excesso o açúcar, né? Como uhum. que isso pode prejudicar nosso corpo? O que que é a ingestão desse açúcar na né, no, no nosso corpo ele é, pode prejudicar a nossa saúde de uma forma geral o doutor poderia entrar um pouquinho mais na fisiologia para falar o que que acontece sim bom o açúcar é... que, assim, a primeira coisa que o açúcar pode produzir inflama... pode não, ele produz inflamação no corpo inflamação intestinal é, ele pode fazer é... Mutações nas células do intestino, que você tem ideia. Então, se você consumir demais, você pode só por isso lesar as células. Era muito radical livre. Então, é um alimento que danifica as células. Lógico que nós temos mecanismos de reparação. Nós temos mecanismos de controle e de consertar o que foi danificado no nosso sistema. né? É... Mas esse processo de auto-reparação também depende de alimentos e nutrientes. Então, se você consome muito açúcar, que, é dan... que danifica e tem uma falta dos nutrientes protetores, você fica com um desbalanço, você não consegue se regular, se adaptar ao suco que você consumiu. Então ele pode fazer tudo isso que eu falei. E além disso, alterar a parte hormonal, a insulina, né, que é um hormônio que é obesogênico, né, a insulina ela faz obesidade, gera muita gordura corporal e, e faz danifica né as artérias, nervos, neurônios. As células em geral, né? O açúcar carameliza as células e danifica. Então, todos os tecidos sofrem com, a, com o consumo de açúcar exagerado, né? Sim, sim. É um processo inflamatório silencioso, né? Crônico e... silencioso. É. Ligado à obesidade, é dano... ao câncer, ao diabetes, às doenças neurodegenerativas, tudo isso tem ligação com açúcar, no fundo. Sim, sim. E acho que deve ser um dos alimentos mais difíceis de tirar, né? Então, é porque ele vicia, né? Ele uhum. vicia. A pessoa fica dependente do açúcar. Como fica dependente de álcool, de droga, de bebida alcoólica, de, de, de açúcar. Ele é tem coisa, o, mesmo é o mesmo poder, processo. né? De, de vício, né? O açúcar. Tem. Que dá, ele traz açúcar. uma recompensa imediata, né? Uma, uma, um bem-estar, um prazer, igual a droga, né? Um prazer imediato, mas depois você paga o preço metabólico, né? Sim. Então Sim. é difícil você cortar o açúcar mesmo. Não é fácil. A própria flora intestinal de quem consome muito açúcar é uma flora intestinal alterada, né? É, as bactérias que consomem açúcar, elas aumentam no intestino. A, a, a população de leveduras aumenta no intestino. Então, você deixa de ter uma flora rica em lactobacilos, bifidobactérias, que são as bactérias boas, e passa a construir uma flora doente, tóxica, que é, vai te dar mais vontade de comer açúcar, vai te dar cansaço, que essas bactérias e leveduras produzem toxinas, álcool, que você vai absorver do intestino e vai deixar sempre no um estado de letargia, um cansaço mental, raciocínio lento, um cérebro confuso, entendeu? Você vê o povo na rua dirigindo, assim, o povo tá totalmente, às vezes, não sabe para onde vai, né? Não dá seta E você, eu que não, né? e fala, gente, essa aí deve estar comendo açúcar o dia inteiro para estar desse jeito, né? Então a gente não vê é o dia isso. inteiro as pessoas, às vezes lentas, por causa do açúcar. Sim. Da é flora é intestinal que está ruim. As pessoas, as pessoas não linkam isso com açúcar, é difícil, não. elas não sabem disso. Por não exemplo, se tem criança, a criança quando ela consome muito açúcar, ela fica super agitada, o sono super agitado, e ela quer mais açúcar. Então, assim, Déficit é algo... de atenção, ansiedade. Uhum. Por isso daí, irritabilidade em criança, com certeza. Além é. que tem junto com os corantes. e criança come uma açúcar com corante, né? A balinha com corante é. artificial, os corantes cancerígenos, então. Vai tudo junto. Corante com açúcar faz aquela química cerebral é. É. é Tem uma parte também de conscientização, né? A pessoa colocar mais atenção em si, assim, quando ela consome aquele Sim. alimento, o que acontece com o teu corpo, né? As suas reações, então. É, isso eu acho importante também, as pessoas começarem a prestar mais atenção em si mesmas, né? Sim, e encarar o alimento como aquilo vai fazer parte dela, né? A pessoa, Sim. às vezes, ela dissocia o que ela tá comendo, engolindo é. Ela fala, ah, vou pegar o que é bom ali, vou sentir o gostinho E ela esqueceu que daqui para baixo, do pescoço para baixo, acontece o um, Aquilo vai fazer parte, das moléculas vão fazer parte das suas próprias moléculas do seu corpo, uhum. né? Então, que tipo de célula você tá construindo? comendo batatinha frita o dia inteiro, refrigerante, Eles não tem célula saudável, né? Sim. Então, a gente tem que ter essa visão de que aquilo vai fazer parte das nossas células, do teu interior. Então, acho que essa mudança de, de pensamento pode ajudar você a ter essa mais conscientização mesmo. Sim. Essa tem que ser, você tem que ser um pouco terapeuta, né? Na primeira consulta. Tem. A gente tem que fazer um pouco isso, sim. É. É. E a, eu, assim, eu acho que uma <risos> estratégia que eu uso, é. eu não fico assim, ah, você precisa parar de fazer isso, você precisa parar de fazer aquilo. ficar insistindo muito no paciente, porque tem um efeito contrário, é. ele vai falar que não. Então eu falo assim, ah, eu, eu meio que eu jogo, tipo, se vira, entendeu? Porque aí ele vai tentar buscar mais isso, né? Você ficar insistindo, dando bronca numa pessoa adulta, né? Não tem sentido. Ela que está sofrendo as consequências, o interesse é dela, falo, o interesse é teu de fazer isso. Se você quer sarar você tem que fazer isso, tipo, tá agora com você e fim de papo, entendeu? Eu acho que surte mais efeito isso que você ficar é, é, pentelhando a pessoa, sabe? Falando o tempo inteiro pra ela fazer aquilo. E eu acho que é uma experiência também, porque a pessoa quando ela faz uma dieta, por exemplo, se ela fizer 30 dias, né? Ela chega no teu consultório com dores, com algumas, é, com sintomas da doença que ela tem aí. Se você mudou o hábito dela, pede para provar ali por 30 dias, a pessoa Sim. vai ver no corpo dela muito rápido, né? Pessoa que consome açúcar, se ela ficar três dias sem comer açúcar, ela vai sentir uma diferença enorme. Só na mente dela, já vai clarear, vai ter mais disposição. Se fizer um mês de uma dieta bem feita, vai ter muito benefício. Já dá para ver bastante benefício. E a pessoa percebe e fica mais motivada a continuar fazendo aquilo. Né? Ela percebe que está dando resultado. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Então, doutora, entrando um pouco mais nessa parte, né, de exposição a toxinas, má alimentação, a gente acaba sobrecarregando, né, tanto o nosso intestino quanto o nosso fígado, que é, é o nosso fígado sobrecarrega, né, com tantas toxinas, com tanta coisa que a gente é exposto, né. Então, uhum. entrando um pouquinho na parte da suplementação, do tratamento, como que o doutor né, trata esses órgãos que são tão importantes para o nosso corpo, né? Na verdade, é uma porta de entrada de tudo, dos nossos nutrientes. Então, é, o que, que o doutor utiliza né, para tratar a microbiota, por exemplo, para fortalecer aí o nosso sistema hepático? Olha, a primeira coisa que eu gosto para intestino são as fibras. Nós temos várias fibras solúveis é, que são fibras que se dissolvem fácil na água, você pode acrescentar em bebida, em chá, na comida, sem alterar muito o gosto, até então é muito fácil de aceitar. E hoje nós temos fibras muito boas que não dão tantos gases como as fibras antigamente davam, né? então não tem esse desconforto que as fibras provocavam antes, e as fibras elas aumentam a população de bactérias benéficas para o intestino, as bifidobactérias e os lactobacilos. É, então as fibras para mim são muito importantes Eu gosto muito de, de usar fitoterápicos extratos de plantas padronizados, né? Sim. Tem algumas plantas que têm uma ação boa para fígado Para ajudar na depuração hepática Você pode você vai fazer chá, eu prefiro fazer tintura ou cápsula mesmo manipulada A gente tem a alcachofra, o alecrim, uhum. né? a, a sálvia Alecrim e sálvia são temperos, né? Você pode comprar um supermercado na feira e fazer um chazinho que é ótimo para digestão e para o fígado. Então, a vozinha já falava isso, né? Então, eu prefiro usar o um extrato farmacêutico porque você tem como quantificar o que você quer ali dentro. você faz um chá, você não tem como controlar a qualidade nem controlar o teor do que você quer ali dentro. Porque você fez de alguma forma empírica o chá, né? Se aquela planta lá foi realmente bem cuidada, foi bem cultivada, se ela tem uma quantidade boa de fitoquímicos, a gente não tem como saber. Então, eu prefiro fazer com uma forma de medicamento, mesmo farmacêutico, manipulado. A gente pode fazer em cápsula ou em tinturas, né? Sim. A gente pode usar o boldo também, que existe em chá, uma coisa barata. Também uhum. existe em tintura. A tintura é, é amarga, né? Mas você pode fazer em cápsula. A gente tem a com o taraxá conficinalis, que é o dente de leão. Também tem para comprar na rua, é fácil. Uhum. Então, são todas plantas muito úteis que a gente pode usar... É, para ajudar o fígado a funcionar melhor né? Você vai na farmácia comprar é, Tem remédios prontos para isso Que já tem essas plantas né? Então a gente pode mandar preparar especificamente Com teores melhores e com uma combinação melhor Para favorecer a digestão e o fígado desses pacientes Eu uso bastante essas plantas aí E as fibras E eu uso muito glutamina Que é um aminoácido bastante conhecido das pessoas né? E a glutamina tem um papel de melhorar A permeabilidade intestinal nosso intestino ele contém várias células né? é, é, Uma de, lado, de um ladinho da outra Fazendo uma barreira Para que as bactérias e as fezes Não entrem para dentro do nosso corpo né? Então fica uma, uma, uma, uma linha Bem fechadinha de células Eventualmente se você tem consumo de álcool Anti-inflamatório Um alimento que te fez mal Alergia, estresse sucos digestivos insuficientes Você pode ter quebra dessa barreira Então você pode fazer buraquinhos, poros nessa barreira e começa a entrar para dentro do nosso corpo pedacinhos pequenos de bactéria, de fezes, de alimentos mal digeridos, toxinas bacterianas, começa a entrar uma carga tóxica para dentro do nosso corpo. Isso chama intestino hiperpermeável, uma síndrome que acontece e a glutamina auxilia você a fechar de novo, a fortalecer e a fechar esses buraquinhos que se formaram, né? esse intestino poroso que se formou. A glutamina é a glutamina com as fibras. Para mim é uma dupla inseparável para poder refazer essa integridade intestinal. Sim. Então perguntaram aqui, eu tava acompanhando aqui as perguntas. Perguntaram bastante sobre a glutamina. Glutamina, Isso, a glutamina é importante. Tem várias perguntas sim. interessantes aqui que no final eu vou guardar algumas aqui no final eu faço para você tirar dúvida uhum. das pessoas. É... Então, doutor, é, gostaria que você compartilhasse conosco é, alguma experiência, né? Uma experiência positiva de um tratamento de uma doença crônica só utilizando essa parte de suplementação, de alimentação. É, você tem alguma experiência assim para compartilhar conosco de um caso, muitos casos? Ai, que bom! Vários, <risos> vários. Olha. Eu trabalho bastante com paciente oncológico, todo mundo sabe Sim. que eu gosto muito. Minha, minha formação inicial foi nesse tipo de doença, então eu gosto muito. Então, a gente tem vários pacientes que, que tiveram, passaram a ter uma resposta muito boa à quimioterapia é, com a nossa abordagem. E pacientes com doença autoimune. Nós temos, só para exemplificar, pacientes oncológicos recentes que a gente teve, a gente teve um paciente com glioblastoma multiforme, que é um câncer cerebral super agressivo, ele tinha, um, ele tinha um perfil desse tumor bastante agressivo, um tumor que responde mal à química, o perfil genético desse tumor. Então, o paciente que tinha um prognóstico de 12 meses de vida no máximo, pelas estatísticas ah. em geral, né? E aí, ele tinha duas lesões grandes no cérebro, uma só foi operada, a segunda não pôde ser operada, e era só para fazer quimio e rádio, e não tinha como operar mais. Então, ele fez a quimio fez a rádio, e aí... Ele me procurou, porque como não tinha como operar aquela lesão, é... o médico não deu muita esperança para ele. Então, nós fizemos uma abordagem complementar. É... Depois que terminou a quimioterapia a rádio, tratamos tratamos bastante ele, até chegou um dia que ele sentiu uma dor de cabeça muito forte, foi no pronto-socorro, o médico fez uma tomografia no pronto-socorro e viu que o tumor aumentou, esse que tinha sobrado aumentou. Vou tem que operar de urgência. Na hora que ele abriu a cabeça do paciente né, na cirurgia, e foi ver o que tinha acontecido Não era um tumor A tomografia tinha dado uma imagem Que dava a entender que era um aumento tumoral Mas na hora que ele foi abrir para ver a, a, a lesão Era apenas um cisto Ele falou ah. assim, não tinha mais tumor ali O tumor desapareceu, era só uma água Quer dizer, o tumor foi, foi uma água Que fez a, a dor de cabeça dele aparecer né Mas na hora que ele abriu a água saiu e o tumor desapareceu Então foi um caso recente que a gente teve Que mostrou bastante Essa eficácia que a gente pode produzir na, na, nessa parte E outra paciente nossa também que estava com uma Está ainda né, em tratamento com a gente uma, uma Um câncer de colo Com metástases hepáticas e pulmonares Uma paciente bastante grave é, A última cirurgia dela O médico abriu a barriga dela E fechou porque não tinha mais como operá-la De tanta lesão que tinha e sim impossível de tratar Ela tinha um marcador tumoral Bastante elevado no sangue, mais de 800 Quer dizer, não tinha nenhuma resposta A duas, dois tipos de quimioterapia Muita fraqueza emagrecida Ela estava totalmente já desenganada Ela veio que na clínica nós começamos a acompanhá-la Com essa abordagem de alimentação Suplementos, né, alimentação específica E ela é, Passou a ter uma resposta assim Mudou completamente a, a resposta dela Ela baixou para 200 marcador tumoral, que era 800 vinha subindo Ela consegue pegar a filhinha no colo Que ela não conseguia ah. antes Tá respirando melhor, quer dizer, você vê Como que só pequenas coisas podem ajudar nesses casos assim, né? E tem os pacientes com doença autoimune também. A gente tem já hoje catalogados cinco pacientes com púrpura, que é quando as plaquetas caem, né, na pessoa, do sangue, né? elas têm sangramentos na boca, sangramentos na pele. A gente tem cinco pacientes já que eu tô guardando para fazer uma publicação mais para frente, quando tiver uma série maior de pacientes, mas cinco pacientes com púrpura refratária, que não tinham mais resposta a corticoide ou que tinham feito cirurgia do baço. Que, era, que eram é, quadros bastante sérios, né, de risco de sangramentos importantes. E a, esses cinco pacientes nós conseguimos reverter completamente a púrpura. Hoje eles têm plaquetas normais, normais. Não tem nenhuma sinal mais de púrpura. Porque nós tratamos, ao invés de ficar dando corticoide, entendeu? Sim. Que Sim. bloqueia... Tá tá também, né? É, o corticoide bloqueia o quadro inflamatório contra a plaqueta. Legal, isso é muito uhum. importante. Mas por que está que tendo reação contra as plaquetas? Então a gente vai tratar o intestino a dieta, a, o microbioma, a flora intestinal, usar ervas, os extratos farmacêuticos específicos para aquele paciente, a resposta vem, né? Então, a gente tem vários pacientes já com esse tipo de melhora. Temos pacientes com artrite hematóide que melhoram muito, atingiu várias com Hashimoto. Hashimoto é, uma, uma, é uma, uma doença que melhora, é muito lenta a melhora do Hashimoto, né? da, daquela, da anticorpo contra a tiroide. Tem que ter muita paciência, mas os anticorpos caem com o tempo e a inflamação tiroidiana diminui com o tempo. a gente tem que ter bastante perseverança, mas isso também pode ser possível. É, e também tivemos já pacientes com esterose múltipla, com bastante melhora, e artrite de células gigantes. Tinha uma paciente que eu atendi que tinha uma artrite de células gigantes, que é uma doença também autoimune. É, ela tinha inflamação nas artérias do corpo inteiro, febre de 40 graus, e sem resposta a corticoide, sem resposta a metotrexato. E ela era mulher de médico E ela me procurou Gustavo, não aguento mais esses remédios Não estou resolvendo nada na minha vida eu Preciso fazer alguma outra coisa Daí a gente, nossas estratégias deram certo hoje não estou mais, mais nenhum remédio Ela curou completamente, a febre dela desapareceu Nunca mais teve nada Então a gente tem vários pacientes que têm essa resposta Porque sim. a gente tem essa visão De agir mais no todo e não apenas De dar remédio sintomático Isso é possível sim Ai, muito bacana é, doutor, entrando um pouquinho aí também na parte da suplementação, da dieta, dieta ocidental, né? A gente sabe que a dieta ocidental ela é muito pobre no consumo do ômega 3, né? Que é um uhum. ácido graxo muito importante para o nosso organismo. É, eu queria entender como o doutor utiliza essa, su essa suplementação na sua prática clínica, né? E também é, como que um paciente, ele... ele ele consegue saber que ele tem baixo baixo ômega 3 no seu organismo, assim. É, você consegue né, nos explicar um pouco melhor? Sim. É, o ômega 3 é um nutriente bastante fácil de você ficar deficiente, né, hoje em dia. Porque ele está presente nos peixes de água fria, água profunda, selvagens de preferência. Então, o disso é muito baixo hoje em dia, né? É, a gente come muito peixe de cativeiro Salmão de cativeiro Os peixes estão empobrecidos também nesse tipo de... Os peixes de cativeiro são empobrecidos de ômega 3 Porque eles não consomem alimentos normais deles Eles consomem ração Então, isso é um problema Então, a deficiência de ômega 3 é muito comum hoje em dia E a gente consome demais industrializados, né? Frituras, óleos de girassol, de soja, óleo de amendoim, óleo de milho Que não tem ômega 3 Então, fica um desequilíbrio, né? Faltando ômega 3, de fato Então, o que eu faço na minha prática... É lógico que o paciente deve comer peixe, né, que sempre a alimentação é o mais importante. O peixe selvagem nem sempre é acessível para as pessoas, mas é, é a principal fonte é o peixe, o salmão, a, a truta, a sardinha, o arenque, todos esses peixes selvagens têm, têm ômega 3, mas nem sempre é possível isso, né. Então, a, o uso da cápsula, né, enfim, do xaropinho do de ômega 3, se for versão líquida para criança, é, são opções muito boas que você pode, de novo, você pode quantificar quanto tem ali de ômega 3 na cápsula Porque mesmo no peixe, você não sabe se quanto tem naquele peixe ali Quanto você cozinhou que estragou o ômega 3 Então quando você dá a cápsula ou a versão líquida do, do ômega 3 você, você consegue garantir uma quantidade ali prometida, né? Daquela substância para o paciente Então a suplementação é muito, uma forma muito segura para você garantir o um mínimo para o paciente, né? Então, eu uso frequentemente ômega 3, quase todos os meus pacientes utilizam ômega 3. É, as, existem várias, várias marcas no mercado e a versão triglicerídica do ômega 3 Sim. é a que tem melhor absorção. Sim. Então, isso Sim. É uma, eu tenho esse cuidado para escolher o ômega 3 que eu utilizo. Então, geralmente, o ômega 3 ele vem ômega 3, entre parênteses, TG, triglicerídeo, é. né? Que é a forma com que a molécula foi feita. Isso aumenta a absorção desse ômega 3. Porque tem, tem as versões esterificadas do ômega 3, que não são as triglicerídicas, que tem uma absorção metade disso daí. Então, o ômega 3, versão TG, triglicerídica, ele tem uma absorção melhor. Então, isso é uma coisa importante de qualidade do ômega 3, que eu gosto muito. É... Outra vontade a questão da Omega 3. também da pureza, né, doutor? É Isso é uma coisa que a gente cuida bastante, né? Tanto isso é uma, é uma coisa é, importante. Da concentração, da pureza, dos metais pesados. Na não contaminação com metal pesado. Uhum. Hoje em dia, é, é, pelas duplas, pela, pelas técnicas de dupla filtragem que eles têm, né, de ômega 3, limpa bastante, né? Esses óleos são, são bastante limpos hoje em dia pela indústria. Então, é uma, essa é uma vantagem muito grande. Porque quando você consome peixe, você não sabe se esse peixe está contaminado ou não por mercúrio, por exemplo. Né? Muitas vezes eles estão contaminados. Quando você utiliza uma marca de ômega 3 de boa qualidade, você dá ômega 3 limpo, sem esses contaminantes ambientais. Então, essa é uma vantagem grande também da suplementação. Sim. Agora, você perguntou dos sintomas que o paciente pode ter é, de que ele tem deficiência de ômega 3, né? Sim. Bom, o ômega 3, ele é uma gordura... Que está é, muito presente no nosso cérebro Nosso cérebro é praticamente gordura Fosfolipídio, colesterol Então, quando você tem carência de ômega 3 O principal órgão que vai ser afetado é o cérebro Então, tem vários trabalhos que mostram estão pacientes com doença bipolar Depressão, esquizofrenia Déficit de atenção Depressão pós-parto Todos eles, se você for dosar no sangue a ômega 3 está diminuído então, os processos cerebrais, cognitivos, de humor, são muito ligados à deficiência de ômega 3. Então, a gente tem que desconfiar se esses pacientes têm essas coisas que eu falei. Além disso, nós temos quadros inflamatórios. Como o ômega 3 ele é muito anti-inflamatório, se ele estiver faltando no teu corpo, você vai ter uma propensão maior à inflamação. Então, exames de sangue inflamados, dores no corpo generalizado, dor articular, dor muscular demais. Também pode ser uma pista é, interessante. Né, resistência à insulina, obesidade, tudo isso pode estar ligado a uma deficiência de, de fundo né, de ômega 3. Sim. A gente tem que pensar. Tem, que... tem, do, tem, como, dosar, tem como você dosar no sangue ômega 3? Uhum. Para ver se está com uma deficiência laboratorial. Tem como medir na membrana do glóbulo vermelho? Você pode medir se tem ômega 3, quanto tem de ômega 3 ou ômega 6. Esse exame eu nunca vi no Brasil disponível. Lá fora nos Estados Unidos eles têm. É, é muito legal, porque ele traz tem de ômega 3 e ômega 6 E a relação entre eles, a proporção existe, mas aqui a gente não tem acesso ainda a isso Nunca vi pelo menos, então a gente, eu, eu vejo mais pela clínica do paciente Essa era uma pergunta que fizeram aqui Como dosar o ômega 3 Outra que nos perguntaram bastante aqui também Para dores articulares, né? como seria a indicação de uso Se são doses maiores ou não E o uso do ômega 3 em criança também então, para dor articular, é aquela coisa, tem que ver qual que é a causa da dor articular. Não é só ômega 3 que provoca, né? Tem outras situações também. Mas, para prevenção geral, para pessoas norma, em geral assim, que não tem nenhum problema, eu costumo dar um grama por dia de ômega 3, uma cápsula também mim já é suficiente, não precisa mais que isso, para pessoas que estão bem de saúde, só para prevenção. Quem tem quadros mais inflamatórios, artrite. Câncer, asma, doenças de pele, etc., doenças autoimune. Eu já parto para tá, no mínimo 3 gramas por dia. Sim. Já, já até dei mais que isso por um pequeno espaço de tempo, mas 2 a 3 gramas por dia, pelo menos, para começar um tratamento desse mais anti-inflamatório para esse tipo de doença. É, perguntaram de esclerose também, esclerose múltipla aqui. E para criança, doutor, como é, que é a indicação? Como você daria a indicação que você estava falando do ômega líquido, né? É, eu gosto muito do ômega Vocês têm na essência, né, o ômega temos, líquido, né? Uh -huh. que temos, aham. Temos o DHA e vendo. temos o ômega. As duas Isso. versões. Isso. E tem as balinhas também, né? A do a ômega ainda do... A ainda não. Ainda não? As gominhas, ah, tá. né? In... As, as gominhas. gominhas. Ah, Os gumes que a gente nasceu, vitamina D e vitamina ah, C. Ah, até D é. e vitamina C, tá. É. Então tem o xaropinho do, do líquido é. é. de ômega 3. Eu já prescrevi várias vezes, então, eu uso bastante para crianças que criança come muito mal, geralmente, né? As crianças consomem Sim. muita nuggets com macarrão, pão hum. e mais nada, e leite com com chocolate feio de açúcar, então é uma tragédia. Então eles são muito facilmente eles são um grupo de risco para deficiência de ômega 3. Então para eles eu costumo prescrever mesmo uma, uma tampinha, uma, uma dose de 2 ml e meio, pelo menos duas vezes ao dia nas refeições para complementar um pouquinho o que eles não comem, né? Então tem populações de risco mesmo que a gente tem que ficar atento para ômega 3, né? gestantes, as lactantes que estão amamentando, as crianças, porque para a criança recém-nascida, para o embrião, para a criança que acabou de nascer e para criança para desenvolvimento, para a criança maior, o ômega 3, né, o EPA e o DHA, principalmente o DHA né, do ômega 3, ele é importante para desenvolvimento do QI da criança, do cérebro, da retina, para saúde cardíaca, o EPA também. Então, se você tem uma gestação pobre em ômega 3, a mãe pode ter depressão pós-parto, depressão, ansiedade, déficit de atenção e a criança nasce também com problemas de QI mais baixo, no cérebro mal formado, né? Muitas vezes, não mal formado, mas a quem do potencial que ele poderia ter. Então, o ômega 3 nessa fase da vida, né? Intraútero, gestação, alimentação é muito importante para a criança crescer saudável, né? É um grupo de risco. Crianças também, como eu falei, idosos que não comem direito, né? Tem um vozinho que não mastiga, que tem pendente, um só quer comer pão com bolacha e leite. <risos> também é outro grupo de risco para ômega 3, que a gente tem que ficar atento. E o ômega da líquido facilita daí a administração também, né? Para os idosos. Para criança, é. para idosos, com certeza. É. Até mesmo por sonda, às vezes o paciente não consegue engolir porque está com uma sonda. Sim. Pode ser por sonda, muito fácil. É, tem muitas dúvidas do ômega 3. <risos> a hora de tomar, se toma com comida ou não toma com comida. Começou a falar de ômega 5. Não é obrigatório. Então, assim, uhum. Eu acho que se você consome ômega 3, por ser uma gordura, se você comer ele com uma outra gordura, ele absorve melhor. Uhum. Sim. Então, na refeição é um horário Sim. muito apropriado, né? Porque você vai ter o óleo da comida, você vai ter o azeite, você vai ter a gordura da carne, quer dizer, você vai ter outras gorduras ali presentes, que vão ajudar esse ômega 3 a penetrar no teu corpo. Então, uma, uma hora boa de se usar é com a alimentação, com as refeições. Porque que se eu tomar com o estômago vazio com um copo d'água. Uhum. Água e óleo não se misturam muito bem, né? Então, você comendo com outras gorduras é mais é mais fisiológico. Como se fosse parte da tua alimentação, o teu peixe tivesse naquele pedacinho daquela cápsula. Então, vai entrar melhor. Eu acho uhum. que, é assim, uma dica boa com as refeições. Então, doutor, puxando aí também a parte da suplementação, né? É, o uso de aminoácidos, aí a gente está vendo uma crescente né, no uso de aminoácidos. E eu gostaria de entender como que o doutor utiliza né, os aminoácidos essenciais na sua prática clínica é, para algum paciente que ele tenha alguma intolerância à proteína do, do soro do leite, né? Como que o doutor né, modula e indica esse suplemento assim na sua prática? Uhum. Eu indico é, aminoácidos hoje em dia em algumas situações. Primeiro, pacientes que são vegetarianos, Sim. não consomem carne animal, vamos dizer assim, né? Então, ficam só nos vegetais. Então, eles têm um risco maior de ter deficiência de aminoácidos, né? Por exemplo, essenciais. Se, porque tem gente que não come vegetari vegetarianos que não come tão perfeitamente bem assim, né? É. Então, nesses pacientes, a gente pode dar aminoácido, porque uma, um sachê de aminoácido de 10 gramas equivale a uma boa porção proteica para ele. É. Então, ele pode usar isso como um complemento ao vegetarianismo dele. Não é de animal esses aminoácidos, não vai ter problema para ele. Então, é uma indicação boa. Outra indicação para aminoácido que eu gosto é para quem treina. Né? E é uma forma de você que tem que ter um aporte proteico adequado E que, às vezes, no dia a dia corrido, não consegue parar para fazer um lanche com proteínas Então você dissolve aquele pozinho na água E é uma forma prática de você garantir o mínimo de aporte proteico diário para o paciente Para quem são os esportistas E outra indicação muito boa é para quem tem as alergias alimentares Doenças autoimunes, que sempre estão, tem que encrenca no intestino com, com alergia alimentar Alergia a proteínas, né? Proteína do ovo, da carne bovina, do trigo, dos laticínios, então esses pacientes das castanhas, das oleaginosas, então esses pacientes que vão ter que remover um ou mais proteínas da alimentação, porque eles não podem consumir aquela proteína porque tem alergia, a gente tem que complementar com o aminoácido, então ele é uma opção muito boa para quem tem esse intestino mais delicado, hiperpermeável, com digestão mais difícil... Eu gosto bastante porque ele tem uma absorção simples, rápida, Rápido. e ele suple tudo que você precisa naquele dia, naquela hora. Então, ele é perfeito para mim. Eu adoro aminoácidos. É, porque esse mix de aminoácidos eles são essenciais. Então, na verdade, eles precisam ser adquiridos através da alimentação, Exatamente. né? Exatamente. A gente, a gente coloca. Outros, né? Sim, a gente coloca os um aminoácidos apenas que o corpo realmente tem, são vitais para o nosso, nosso corpo. A gente não consegue viver sem eles. Porque muitos aminoácidos nós sintetizamos dentro do nosso fígado, do nosso Sim. corpo, do nosso músculo. Né? A gente uhum. produz lá dentro mesmo. Então, isso a gente não precisa comer. Mas os essenciais à vida, se a gente não comer, a gente fica deficiente neles. Então, a gente põe nesse sachêzinho esses aminoácidos que a gente já sabe quais são, que são essenciais é. para você tomar, que o resto do corpo se vira. Esse são, é o básico para você estar tá vivo, para você ter saúde. Uhum. Então, é, é, é excelente isso. Eu até prefiro usar isso do que o whey, por exemplo, hoje uhum. em dia, para você ter ideia. Uhum. É, ele Por ter essa, essa questão da alergia alimentar Para muitos pacientes o whey pode ser alérgico Como sim. você falou, a alergia alimentar ao whey protein É uma, uma indicação para os aminoácidos Sim, sim E também os aminoácidos são a base de formação Para os nossos anticorpos, para os músculos, para os neurônios Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam né, Ah, mas para que que eu vou usar isso? Na verdade, né o nosso corpo ele precisa muito Desses aminoácidos essenciais para a formação é, da nossa célula Sim. de defesa, enfim. Então, realmente é um produto bem interessante aí para prática. É, isso é uma opção, uma opção a mais que a gente tem para aporte proteico. né? A gente tem okay. as proteínas vegetais, temos o whey protein uhum. que é excelente para várias indicações e o aminoácido para quem precisa, para quem tem necessidade, né? Ana, temos mais perguntas é, perguntaram aí. perguntaram do consumo do whey, o que que você falava, né? O que você qual é a tua opinião em relação ao consumo de whey protein? Perguntaram aqui, que daí você já tá falando dos aminoácidos aí, que determinadas situações O Whey ficar... é, é uma opção problema. proteica muito boa, tem vários trabalhos que mostram melhora da saciedade, da composição corporal. É um alimento proteico muito bom. É, não acho que é para todo mundo, como tudo na vida, né, nem tudo é para todo mundo, porque tem gente que digere mal a proteína do leite, digere melhor, digere melhor a proteína da carne. Outros gerem melhor proteínas vegetais Cada pessoa tem uma individualidade bioquímica Então a gente tem que adequar o alimento para aquela pessoa Então uhum. tem pacientes, por exemplo, que se dão muito bem com o whey Não passam mal, tem ótimos resultados Tem outros que passam mal Então uhum. aquele paciente que passa mal, a gente não vai usar o whey Quem não passa mal pode usar o whey Então tem que ser mais individualizado A gente tem que ter as opções do mercado, né, como a gente tem hoje em dia, felizmente E selecionar aquilo que se adequa a cada um Fazer uma, uma indicação apropriada Quanto mais a gente tiver mais opções e ferramentas, melhor para o paciente. Sim. Então, teve uma pergunta aqui que fizeram, doutor, que você acho que eu tinha feito uma pergunta sobre isso também, sobre a glutationa. Uhum. Da glutationa que... A glutationa. A glutationa. Que você fale um pouco, porque a gente estava... Né, linkando com o whey, a gente tem na nossa linha o imuno-whey, que tem os precursores da glutationa. Então, eu queria que você falasse se você usa... E falasse um pouco sobre a glutationa, que foi uma das perguntas no começo. Hum. O eu nosso uso, eu gosto é, de... tem tanto os precursores né, da glutationa, como os cofatores. E também tem a beta-glucana de leveduras, né? Só para contextualizar. Sim. Então, eu gosto bastante do imunoei, dessa questão da, gluta, da, da, da glutationa. É, e no caso da glutationa, ela é uma... É uma é, opa, caiu aqui. Ela é uma... <risos> Uma, uma substância que tem ação antioxidante para o fígado, a glutationa. Então, é, uma, é o principal antioxidante hepático. Ela protege o fígado contra danos químicos, é, ajuda o fígado a desintoxicar, né, a se depurar. Então, na falta de glutationa, você pode ter questões hepáticas mais sérias. E quando você repõe isso com os precursores através do whey ou dos aminoácidos também, você pode aumentar o teor de glutationa do teu fígado, que vai te proteger mais contra as agressões. Né? Contra álcool, contra medicamentos, contra as toxinas intestinais das bactérias Então o fígado é um órgão bastante sensível no dia a dia, né? a várias agressões Então a é um potente protetor do fígado, do sistema nervoso também Sim é, Entrando um pouquinho aí na questão da imunidade né? é, Recentemente eu vi um post do doutor do Instagram falando né, da, de substâncias, nutrientes que são importantes para a imunidade. O doutor poderia compartilhar assim conosco o que você considera é, de mais efetivo né, em termos de, de imunidade e como que você costuma conduzir né, essa questão aí no seu consultório, na sua, na sua prática clínica? Bom, para a imunidade eu gosto de usar bastante a beta glucana que você acabou de comentar, que existe no whey de vocês. Ele é uma, uma, uma substância presente na aveia, nos cogumelos, né? É, então, você, só você consumir aveia e cogumelos, ou você vai estar consumindo beta-glucana, já é um imunostimulante interessante. E você pode usar isso através do whey, que vocês têm também com beta que é imunostimulante, ou fazer cápsulas de betaglucana que são focadas somente nisso, né? mais específico. Sim. Então, é um nutriente é, que tem vários trabalhos mostrando que ela estimula de forma inespecífica a imunidade. Várias células brancas, é, diferentes, leucócitos, né, são estimulados pela petaglucana. Seja em pacientes oncológicos, seja em pacientes com infecções crônicas. Então, é uma molécula que é, é um imunostimulante de amplo espectro, vamos dizer assim. Né? Eu gosto bastante. Outra que eu gosto, que eu já falei, são as fibras. Que Sim. a gente forma indireta, né? Se você tiver uma, uma fibra no intestino você vai ter flora intestinal melhor. E essas bactérias intestinais saudáveis são importantes para você ter imunidade. Né? Então, as fibras já falei. A própria glutamina, rep, rep, repetindo mais uma vez: a glutamina é, é, vai auxiliar nessa enfermidade intestinal alterada, vai ajudar você a fechar o intestino, importante para imunidade também. É um aminoácido que é muito usado pelos glóbulos brancos. Os leucócitos se alimenta de Glutamina abundantemente tanto que nas leucemia para você destruir a célula do glóbulo branco doente a gente usa uma quimioterapia uma das paraginases que bloqueia aminoácidos inclusive a Glutamina porque a célula tumoral morra né então, a Glutamina é muito usada para o glóbulo branco Então, se você tiver a Glutamina em níveis adequados você vai ter uma função dos leucócitos também é mantida né tem a vitamina D que não é um bem uma vitamina, mas é um hormônio que nós produzimos em exposição à radiação ultravioleta, que aí, no caso, é muito mais interessante você tomar sol do que do que esperar isso de um alimento, né? não vem tanto assim no alimento, mais no sol que a gente pega, ou em formulações farmacêuticas né Sim. da vitamina D, que é importantíssimo para a imunidade. Tem vários trabalhos que mostram que níveis, níveis baixos de vitamina D aumenta a suscetibilidade a infecções virais, a gripe, resfriado... Então, é uma, é uma outra forma de você ter uma, uma melhora inespecífica geral da, da imunidade, né? A gente tem o zinco, que é importante para a imunidade, para produzir interferon, né? Então, a gente pode obter isso da linhaça, é, frutos do mar, ovo, hum. folhas verdes escuras, as castanhas, né? Tem zinco também. É, vitamina C, super importante, a clássica, né? A laranja, as frutas cítricas no geral. Então, esse combo aí de vitaminas e, e nutrientes, eu uso bastante para a imunidade. Sim, sim. A equinácea também, né, doutor? A gente partir para as plantas, né? Temos é. a equinácea, que você pode usar em chá, em tintura ou também em cápsula, que também tem é uma ação imunostimulante. A equinácea é excelente. Sim. Tem vários trabalhos mostrando redução de risco de infecção viral por equinácea, usando equinácea. Muito bom. Então, doutor, tem mais aí nove minutinhos de live e passa rápido, né? Ah. Passa. passa mesmo. Então, doutor, é, falando um pouco então da medicina preventiva, né? Porque a gente falou bastante assim de, de doença, doença crônica. É, o que que o doutor considera é, importante, né? Um paciente que vai no seu consultório e ele vai buscar uma medicina preventiva, né? Quais são os seus conselhos? É, como que o doutor conduz isso na sua prática clínica, né? É, através de, lógico, né, bons hábitos, redução de carga tóxica. Poderia resumir um pouco para a gente como que você vê assim a, a medicina. Do básico, preventiva? né? Para é. <risos> a pessoa buscar mais saúde. Atividade física, com Sim. certeza, é muito importante para a mente, para o corpo, né? para imunidade é, controle de estresse as pessoas elas elas é, hoje em dia tem uma, uma uma uma dificuldade né de lidar com situações de problema ansiedade é, é, existe uma certa agressividade né nas pessoas em que uma e outra então gira um ambiente de stress de geral então a meditação acho muito importante é o ticum que é aquela dança chinesa né que você tem respiração Japonesa também, para você melhorar o nível de estresse. Tem técnicas de liberação emocional, terapia. Então a gente tem que buscar alguma forma de você buscar o que você gosta para manter o nível de estresse mais controlado. Massagem, você é. ter contato com o verde, é uma coisa barata. Você andar descalço, andar nas, perto das árvores no jardim, só isso já te traz às vezes, só de você expor a frequência da luz verde que acontece nas plantas, né? a luz verde tá ali, você já tem nível de estresse mais diminuído, você tem nível de estresse diminui, só de ter contato com o verde, porque é uma informação ancestral nossa, né, você vê o verde, a gente veio do mato, né, então hoje a gente vive numa floresta de selva, é, de uma selva de pedras, né, a gente não tem contato com o verde mais, e só de você ter contato com o verde, você melhora o nível de estresse, outra coisa importante é você ter visão do horizonte, Visão muito estreita dentro de casa, parede, escritório, você não tem a visão horizontal longínqua, isso aumenta o estresse. Então, você está num ambiente aberto, mais uma vez, natureza, você tem uma amplidão de visão à distância, e especialmente do verde, você baixa o nível de estresse cerebral. Então, isso é uma questão de saúde mental, né? Atividade física, saúde mental, alimentação, que é o terceiro item importante, que eu acho que é. A principal coisa da alimentação, o primeiro item, é ver o que, que te faz mal. Sim. Eu falo para o paciente, você come de tudo? Tem alguma restrição alimentar? Não, eu como de tudo, adoro tudo. Pronto, já tem um problema ali. Porque é impossível. <risos> eu não conheço nenhuma pessoa que consegue comer de tudo e não passar mal. É. Pode não saber que está fazendo mal. Mas tem. A gente sempre tem algum alimento que a gente não digere muito bem. A gente não sabe muito bem qual é. Então existem testes para você fazer, para detectar isso daí. Então, é detectar qual que é o teu alimento problema, teu calcanhar de Aquiles, né? Tendi um paciente hoje com, com caspa crônica, é, que voltou no retorno e falou assim, gostando, voltei hoje para te dizer que eu não tenho mais caspa. Minha caspa, depois de 20 anos, minha caspa sumiu. Por quê? Tiramos o alimento alergênico dele, principal. A caspa tem muita relação com alergia alimentar. Então, o paciente não sabe disso. Ele acha que é fungo, que é falta de shampoo, não sei o quê. O corpo não conhece shampoo. Então, é, detectar qual que é o alimento ruim para aquela pessoa Primeiro ponto para saúde O alimento ruim faz permeabilidade intestinal alterada Destrói teu colágeno Faz barriga aumentar Gases, refluxo Caspa, vários problemas de pele Então detectar o alimento ruim É o primeiro ponto para a saúde Depois você vai organizar Aqueles que você pode consumir O um melhor perfil de carboidratos De proteínas, né, de micronutrientes Isso aí é muito individualizado mas a dieta, basicamente, eu penso dessa forma. Tirar o que é ruim Sim. e colocar o que é bom, o que é necessário para ela, né? Sim. E em relação à carga tóxica, que é importante a gente lembrar para os pacientes é evitar se contaminar no meio externo. É impossível não se contaminar. A gente vive em um ambiente é. poluído. Aqui em São Paulo, então, só de você está vivo, você está se contaminando por estar presente no ambiente, né? É, mas a gente pode ter medidas simples no dia a dia para minimizar essa exposição tóxica, né? Evitar usar muito perfume, creminho com muito cheiro. As mulheres, as mulheres adoram né? esses cremes com muito perfume, muita cor. É, isso é tudo química que está entrando no teu corpo. Sim. Então, evitar é, consumir água em garrafa plástica, água mineral plástica. Né? Preferir Sim. garrafas de vidro. Ou o que eu faço muitas vezes, eu pego uma, um frasco em casa que eu tenho de metal. Coloca a minha água de casa ali e levo comigo para treinar para onde eu for, entendeu? Sim. Eu garanto uma água de qualidade boa e não ficar com problema. Na verdade, são pequenas coisas que podem pequenas ser feitas, né, doutora? Assim, tomar uma água no plástico de vez em quando não vai ter problema. Mas você consumir aquilo o tempo todo, 30 anos da sua vida, você vai engolindo partículas de plástico junto. Tá mais Sim. que já conhecido isso, né? Que é um tóxico ambiental, o plástico, né, o bisfenol e os ftalatos, né? Que são cancerígenos, inclusive, e são perturbadores dos nossos hormônios. São disruptores endócrinos. Então, evitar água com plástico. Isso é uma coisa básica para as pessoas fazerem em casa já. Evitar muita maquiagem. as mulheres... Lógico, que nós temos linhas de cosmético hoje que estão indo para esse lado mais orgânico, menos tóxico. Isso é, isso é uma opção muito boa também, né? A maquiagem... Os cosméticos é, green, né? Como a gente fala, sim, né? sim. Essa é, linha é mais natural. Base, na Essente a gente tem essa preocupação já, né? Os nossos cosméticos, todos que a gente manipula, é, a gente se preocupa com. Eles não tem essas químicas, né? é, é, Também tem a questão do, do desodorante com alumínio, né, doutor? Que grande parte aí da população também utiliza. Sim, com certeza. Eu acho que essas dicas básicas são, em geral, é para todo mundo seguir, né? Eu acho que são importantes para ter saúde. É isso. Ah, eu Doutora, eu quero te agradecer muito. Foi muito legal, a gente teve muitos elogios. Adorei aí. também. Tem vários fãs teus aqui assistindo, falando que foi incrível, que te adora. Pacientes seus também. Tem pacientes gostei... meus aí, quem será? Olha, teve pessoas aqui falando que você é o máximo, que é o melhor médico. Eu também concordo. Eu também concordo. <risos> Obrigado, muito meninas. Muito legal, muito bacana. Eu acho que essa é essas dicas são muito válidas, assim, um pouquinho de... Se mudar só um pouquinho, assim, né, o começo ali, você já vai começar a ver algumas mudanças e, e vai se animar para ter uma vida mais saudável. Com certeza, muito importante. Ai, doutor, muito, muito, muito, muito obrigada. Obrigado, Clarice, é, é... obrigado, Ana. Seu conhecimento aí, acho que vai, né... É... Vai fazer diferença aí na vida das pessoas. Obrigada por compartilhar tudo isso conosco. Obrigada pelo carinho. Eu vou deixar gravado, então, vai tá gravado. Vai estar tá gravado, vai estar no nosso IGTV. Então, quem está assistindo aí, se quiser indicar para alguém, vai estar tá ali salvo. Todo mundo vai poder continuar vendo. Tá bom? Doutor, um beijo grande. Boa noite. Beijo. Obrigada, obrigada por estar presente aí. Tchau. Tchau, tchau. tchau.